Olá, meu nome é Rafael Gomes, também conhecido como Gomex. Estamos aqui no Diário da Mentoria, que é um vídeo que eu faço para explicar o que aconteceu na mentoria e o que a gente está planejando fazer. Estamos com dois grandes planos. O primeiro é manter a infraestrutura atual do dado de feira. Né? A gente tem demandas específicas mais urgentes a gente está mantendo. Uma delas é o sistema de log. A gente está entregando o sistema de log para que a galera que desenvolve possa acessar os logs e não precisar acessar a máquina para fazer isso. Então a gente já está entregando, a gente está fazendo isso no New Relic. O segundo projeto, a segunda grande coisa que a gente está fazendo, é um novo projeto de observabilidade, que é uma plataforma. É como se fosse um serviço SaaS. A gente está entregando uma plataforma de observabilidade para todos os nossos parceiros, que por enquanto é saudade de feira, mas pode ser qualquer outro. A gente vai subir uma plataforma do zero. Você deve estar se perguntando, pô, Gomex, por que subir uma plataforma SaaS do zero, nova? Se tem um bocado por aí. Então, são dois motivos. O primeiro é que a gente quer exercitar. né A gente quer exercitar, a gente quer fazer uma coisa do zero. A gente vai basicamente criar uma conta cloud do zero e vai fazer tudo do zero. Vou explicar para vocês né, daqui a pouco como é que a gente vai fazer isso. E o segundo ponto é que talvez com a escala a gente consiga atender mas de forma mais barata as coisas, porque o dólar está muito alto, né? Se você quiser um serviço profissional e pagar para a plataforma SAIS, você vai ter problema né, de financeiro para fazer isso. Então os projetos, movimentos sociais não podem fazer isso, então a gente vai tentar fazer para oferecer isso. Tá? Agora vamos para a parte técnica. A primeira coisa é mostrar como é que a gente vai fazer o que a gente chama de groundwork. É o chão de fábrica. A gente vai criar a máquina a, a, a conta na cloud, né? a gente vai usar o Google Cloud para usar os créditos por enquanto, porque a gente não tem financiamento, não tem ninguém ainda que ajude a gente, então a gente vai testar a hipótese lá no Google Cloud, que oferece créditos né, para quem tá, a conta que está começando, e então a gente vai subir desse jeito aqui, assim. Ó. Isso aqui é a nossa ideia de Groundwork, isso aqui é o mínimo que a gente vai ter, a gente vai ter o equivalente a VPC, Lá, que eu acho que é o nome é VPC, na Google Cloud, né? Então, você já, já tá vendo que eu não manjo tanto de Google Cloud, então vai ser é uma experiência também interessante para mim. Então, aqui vai ter o equivalente ao VPC lá no Google Cloud, vai ter um subnet público, privada, um load balance de entrada ali, provavelmente também a gente vai ter que ter um, algum equipamento que seria o equivalente à internet, é, a saída da internet lá, né? Do Google. Alguma coisa de NAT também, talvez. E a gente vai ter que ter também um, uma subnet privada. Então a gente vai criar essa infraestrutura compartilhada tudo com IAC a conta do zero a gente vai pegar tudo vai criar tudo com Terraform vai apontar para lá e criar tudo do zero isso é o que a gente chama de Ground Work e a gente está trabalhando nisso já tem uma galera interessada então base, isso aqui é basicamente Terraform é Terraform e conhecimento em Google Cloud tá aí o que, é que a gente vai fazer a gente também vai subir um ambiente de staging do dados abertos lá no Google Cloud também também para experimentar. Também para manjar como é que faz. Também para experimentar essa coisa do Terraform criando infraestrutura também, não só infraestrutura de máquina, não só infraestrutura de, de rede. Né? Nesse projeto, temos três repositórios super importantes e compartilhados que serão entregáveis, serão produtos de infraestrutura. Tá? O primeiro é esse aqui. Ó, o pipeline que tem uma role do Ansible. Tá? A gente tem repositório que ele vai ter um pipeline que ele entrega roles do Ansible. Tá? Ele vai entregar com tags específicas aqui. A gente vai ter, aplicar a tag a gente vai poder usar. O segundo repositório esse aqui, ó, de imagens de, do servidor doco. A gente vai criar um repositório com o Packer, que basicamente o que ele vai fazer é, ele vai baixar a imagem do... ele vai baixar a role do Ansible, tá? e depois ele vai aqui entregar a imagem com o Doku, né que a gente está usando o Doku como plataforma Services service, como a nossa plataforma, mais os serviços que a gente tem, que a gente sobe o ticket e tudo mais. Então basicamente a gente vai entregar a foto da imagem prontinha, num repositório de imagem lá do Google, tá? A gente tem agora o terceiro repositório compartilhado, que é um, um repositório de produtos também, nosso de infraestrutura, que ele vai entregar o um módulo Terraform. Então perceba que esses três, essas três coisas, três entregáveis aqui, ó, eles não são nada sozinhos, eles não sobem nada. Ele é só um produto que fica é colocado na prateleira. Como é que funciona isso? A gente vai ter um pipeline de produto, né? A gente vai ter um pipeline de produto aqui na ponta que a gente vai usar ele. Né? A gente vai baixar o módulo, né? a gente vai subir a instância, vai subir, vai fazer tudo que a gente precisa. Então, esse pipeline aqui é como se fosse pipeline de produto, né? que consome os produtos de infraestrutura. Tá? Então, os produtos de infraestrutura estão na prateleira e a gente vai consumir. Então, isso aqui é também para experimentar um modelo também de pipeline de infraestrutura na prática. Né? Para a gente experimentar isso, a gente ver isso funcionando. Tá? Então... Dentro do projeto de observabilidade, a gente tem duas grandes tarefas que estão sendo tocadas pela galera, que são esses dois projetos aí, tá? Que é basicamente terraforme, muito terraforme e alguma coisa de pecker. Se você quer manjar uma dessas coisas, cola com a gente que vai ser bem legal.